Boa noite, amados e amadas, seres das estrelas, lindos e maravilhosos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e hoje com mais uma live tripla, onde nós temos como convidados a nossa querida Kiara Chante e o nosso querido Mateus do Portal de Arquituros. Mateus já chegou, que maravilha! muito bem-vindos Roberto deixa-me aceitar aqui o Mateus o Beth ver quem mais duda sejam todos muito bem-vindos essa live Lili, Liliana bem-vinda Sara Bem-vinda, Matheus. Muito bem-vindos. Agora, aguardando a nossa querida Kiara. Então, como é que você está? Estou melhor, graças a Deus. Tô que bom, que bom. Então, seja muito bem-vindo, seres das estrelas estão felizes de você estar aqui. Os nossos queridos arcturianos, é verdade. é verdade? Hoje nós temos... Três arquiturianos aqui e nós vamos aproveitar e fazer, trazer o que eles nos disserem para trazer e para fazer. Estamos num propósito de estarmos completamente abertos para trazermos o que for mais contribuição para a egrégora que está aqui. Não é verdade? E Todos aí? os seres, quando se reúnem numa egrégora, eles emitem uma frequência e pedem por uma energia específica. Uhum. Então, vocês que estão aqui, estão fazendo parte dessa egrégora, estão demandando alguma coisa que os arcturianos vão nos trazer. Isso mesmo. E eles sempre trazem com muito amor, né? muita clareza, com muito. Ah, aquele jeitinho especial, né, que os arcturianos têm de trazer esclarecimento, de trazer a cura, né? Tenho ficado cada vez mais próximo deles, assim, e. Ah, é, é maravilhoso. É maravilhoso. Agora que eu passei esse momento, assim, de liberações, e numa frequência um pouquinho mais baixa, né? Que a gente fica quando está fazendo esse processo, eu percebi o quanto é bom estar conectado, né? O quanto é bom estar nessa vibração com eles. E Sim. É... Só quando a gente vai para outra energia que a gente percebe que energia que a gente estava, né? Então, porque no meio do processo você vai elevando a frequência e muitas vezes não percebe. Então, essa Isso. semana para mim foi uma das percepções que eu tive, assim, nossa, como. Estava em uma conexão né, elevada, como estava em uma frequência elevada nessa conexão com eles Mas faz parte do processo também Essa semana é uma semana que está vindo muita energia, né? Então está mexendo muita coisa no nosso DNA também. Bom, Você também trabalha com isso, sabe como que, que funciona e a gente tem que aceitar né, o que vem e sou E receber. Você receber, né, esse processo, porque é uma bênção, né? Ah, mas eu tô uma semana mal, tô uma semana passando o processo, mas tô sendo abençoado, porque tô sendo limpo de coisas que reverberaram por milhares de anos, né? Então, com é, certeza. É uma benção. Kiarinha chegou. Chegou, já aceitei ela aí. Que saudade da Kiara. Gente. <risos> aí Olá! Olá. Bem-vinda! Boa noite, luzes de Deus! Peraí, deixa eu só ajeitar aqui meus boa noite. Oi! Boa, boa noite, noite, Flo! Boa noite, boa noite, deixa eu arrumar aqui. Tá. Muito ah, feliz tá. de estarmos hoje aqui os três! Nossa, que, que é Gregoria de Luz, lisa. hein? Uh! Só um pouquinho, eu tô toda atrapalhada, tá? Mas já vai passar, tá? É bem rapidinho. Não se preocupe não. Sabe Fica quando tá a pessoa tem que lavar alguma coisa, dela corre lá, faz não sei o quê, faz não sei o quê, se atrapalha Sim. um pouquinho, depois volta Aham. correndo. Cá estou. Tudo bom, meus amores? Tudo bom, Matheus querido? Tudo, tudo, tudo bom, ótimo. Beth, querida? Gratidão pelo convite, gratidão Maravilha, por estar com vocês. Que honra. Honra para mim estar com vocês, seres de luz. Aqui a Beth. Muito. Três arcturianos. Agora sim, vamos. Vai Não. acabar, vamos acabar. Vai. Vamos acabar. Acho que só a É isso aí. <risos> ah, bom. Tá bom. tá dando pro... suportar os megabytes dessa live. Só um pouquinho. Eu tava, é, só... Ah, eu, eu tô pedindo um Eu tô falando com o meu suporte técnico aqui Que é o meu marido. Ah, okay. Ele não quer que diga marido porque ele acha que fica feio Daí tá, eu disse suporte técnico Me dá uma ajuda Tá, tudo bem o microfone? É que às vezes eu faço tudo torto Oi Não, não o microfone Não, deixa assim Tá, não tá batendo no blusão? Tá, obrigada Tá, tá ótimo Tá, deu, desculpa eu estava dizendo a Matheus que hoje nós estamos aqui nesta live dispostos a trazer o que os arturianos quiserem trazer para a egrégora que estiver aqui presente. Uhum, sim. Nós não fizemos é nenhuma bom. combinação, nem perguntamos nada antes, nem a eles, nem nós três entre <risos> nós. Nós só nos colocamos aqui à disposição para trazer aquilo que foi contribuição. Então... Estamos abertos a receber dos nossos lindos, queridos arcturianos, né? Todos eles ligados ao nosso comando estelar da luz, né? Isso. Que está sempre à frente desses processos, desses trabalhos. E uhum. nós aqui, como canais que somos, à disposição. Seja para falar intuitivamente, seja para falar canalizado. Que lindo, que lindo. Estou vendo tudo, muita tudo gente aí. Ah, e alguém mandou uma pergunta. Hum. Ah, eu vi a Tânia, eu só vou abanando, tá? A Tânia, vi outras pessoas acacando. É, eu vi um o gente, da gente aqui que então eu não presença. consegui falar. Não. Oi? Eu não estou vendo a pergunta. Não consegui identificar a pergunta. a pergunta. Você pode repetir? Isso, repete a embaixo pergunta, embaixo, por favor. Tá. Pouco, aqui, ah, aqui que ele tem ele um, um negocinho que tem uma perguntinha. Espera aí, entendi agora. É. Vocês já tiveram alguma projeção astral onde algum tá. ser de luz confirmou que vai ter a nova Terra 5D? Vocês já hum. tiveram projeção astral? Hum. Sim, já. Seguidamente, uh... posso falar? <risos> é assim, ó, as projeções astrais acontecem com cada um de um jeito. Então, eu posso falar do meu jeito. Não é nada demais, gente. Sim. É como se eu estivesse canalizando ou falando ou fazendo uma meditação e eu enxergasse algumas cenas de alguma coisa. Então, isso é comum, todos podem fazer. Talvez alguns não prestem muita atenção e não percebam que fizeram uma projeção, acham que foi um sonho ou uma imaginação. É só dar uma olhada e ver o que é projeção, o que é alguma coisa. Então, assim, muitas vezes já... Tive, todos nós aqui já tivemos Vocês que estão fazendo as perguntas Já tiveram também Só que a diferença é que às vezes a gente não lembra né Se manter na luz é maravilhoso Porque isso vai te colocar sempre em ressonância Com espíritos de quinta dimensão E dimensões superiores Porque né assim tu pode ter informações Muito mais precisas E muito mais benevolentes Eu nunca recebi Nenhuma previsão De entrar na Terra 5D De uma forma drástica eu só recebo informações a nível de esclarecimento para ajudar no processo de transição planetária, independente de quando ele vai ser. É sempre isso que eu recebo. E, e também eles me colocam, às vezes, a, a ser assim, um pouco ansiosa e ficar ansiosa pelo dia, alguma coisa assim. Eles fazem isso só para mim poder viver o que eu estou passando. Então, eu sinto... E começo a conversar comigo mesma. Não importa quando, pode ser amanhã ou pode ser daqui a 40 anos, eu vou viver a vida, você, tudo que eu possa ser de bom para mim e para os outros. E tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Obrigada por, pela pergunta. Matheus, Beth, não quero ser só eu aqui a roubar o espaço. Sim, eu já tive algumas experiências também. Mas é da mesma forma que a, que a Chiara falou, né? Alguns movimentos até falam de 2025, algumas datas assim, mas o que eles mais trazem é mais auxílio para esse movimento do que exatamente uma previsão, ou uma profecia, alguma coisa nesse sentido, né? É mais esclarecimentos e, e movimentos que vão nos ajudar a fazer esse processo, independente de quando ele, ele aconteça, né? Há informações que, que dizem que já há uma preparação, já está já vindo o pessoal que vai fazer esse processo para cá, enfim, mas não se sabe exatamente né, quando quando mesmo isso vai, vai acontecer. Mas que vai acontecer, e isso eu tenho como informação que vai. É, isso já, já me confirmaram que sim, vai acontecer, até porque a ascensão de Gaia é dela, né? Não, não é da humanidade, é uma ascensão do planeta e o planeta já conquistou esse direito e esse mérito. Então vai acontecer, independente da nossa ascensão ou não, independente de vários fatores, Gaia vai <risos> funcionar para, para 5D. E aí o, a escolha e o processo de cada um que vai definir se, se irão fazer esse movimento junto com Gaia ou não, que na verdade é uma coincidência, né? Coincidiu da humanidade estar também ascensionando ao mesmo tempo que o planeta. Essa é a, as informações que chegam até mim. Então, se a pergunta é se vai acontecer, eu tenho a informação que vai sim. A André Silvino colocou assim, há algum tempo eu estou com muita sensação que vai acontecer alguma coisa grande. Uhum. Não sei explicar. Será que isso é por tudo que está acontecendo no mundo? Gente, A gente passa a vida inteira esperando que aconteça alguma coisa grande. E a uhum. gente não presta atenção no nosso cotidiano, no dia a dia, nas pequenas coisas que vão acontecendo. Nenhuma transformação acontece do dia para a noite. Existe um processo. Então, se nós ficarmos a vida inteira esperando que os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos companheiros das estrelas cheguem aqui para a gente fazer a nossa transformação, a gente está perdendo tempo. A gente precisa fazer o nosso movimento interno. A gente precisa dar o nosso passo dia a dia. Se nós estamos condicionados a muitas coisas, a gente precisa se descondicionar, a gente precisa se liberar de tudo isso. Que eles vão chegar, vão. Né? Vai depender de quê? Da frequência que a gente esteja uhum. para que eles possam descer, sem que nós entremos em pânico. Eles são infinitamente amorosos. Uhum. Então eles não vão chegar aqui para a gente sair correndo e se jogar no precipício. Percebe? É necessário que grande parte da humanidade esteja aberta e disponível para vê-los, para estar com eles. Quantos canalizadores, né, às vezes, tem o contato com, com eles e no primeiro momento se assusta? Né? Quantos uhum. de nós nos tornamos canalizadores depois dessa dessa primeira comunicação direta e no primeiro momento tem vontade de correr, né? Quantas histórias a gente ouve? Então, a gente precisa primeiro estar preparado, internamente, né? Sentindo no nosso coração já as frequências da quinta dimensão, porque a quinta dimensão não é um lugar físico, a quinta dimensão é um estado do ser. E a gente pode estar Todo mundo aqui no planeta Terra, né, como estamos, uma parte já está vivendo na quinta dimensão, né, fazendo essa transição, e outra parte ainda está agarrada à terceira dimensão, sem condição de soltar. Então, está tudo certo, é o um processo. Então, eu digo para vocês assim, não esperem nada de muito grande para que você faça o seu movimento interno. Faça o seu movimento dia a dia, passo a passo. Alguma complementação aí, meus amores? Uh, falar uma coisinha aqui. Nada demais. Mas, assim, se puderem, tem um filme interessante sobre isso, que é A Chegada, é o nome do filme. E hum. ali mostra, assim, vou dar um pouquinho de spoiler, então podem baixar o volume. Bem pouquinho. Uh, eles vieram trazer uma coisa boa, né? E se dividiram em 12 partes do planeta. E as pessoas não entenderam isso, então a primeira coisa que fizeram, não podiam atingir as naves, começaram a atingir umas as outras, começaram a <risos> bombardear coisas as outras. As naves não podiam sofrer nada, estavam num outro, né? E é isso, o medo deles, quando eles me dizem, quando eu perguntei por quê, é exatamente isso. E outra coisa que foi bem interessante nesse filme, que fechou muito com a quinta dimensão, é que eles só entregaram a mensagem um pedaço para cada parte do mundo, em 12 partes. Porque seria o único jeito de ter certeza que nós conseguiríamos trabalhar em equipe, trabalhar em cooperação e não em competição. Que um dividiria a parte da mensagem com o outro, e assim só se conseguiria ter a mensagem completa. Isso mostra, assim, exatamente o que, que falta para que eles possam vir, descer e trazer alguma coisa que seja muito boa, alguma cura, alguma coisa, né? Então, assim, acho interessante isso, e lembrando, né, como a Beth falou, uh, estar na 5D, dentro de nós. Isso é maravilhoso. Poder estar vibrando nessa nova dimensão, vibrando em coisas boas, em compaixão, em cooperação e em amor por si mesmo, é super 5D, é super alta vibração. Então, assim, isso já dá pra gente provar muito dessa nova energia dentro de nós mesmos. Acho maravilhoso para mim, assim, quando eu consigo sentir coisas mais tranquilas, energias mais amorosas, amor por mim mesma, amor pelos bichinhos, amor pela natureza, amor por Gaia. Então, assim, esse, essa é uma boa palhinha. Então, se eu tivesse uma dica para você, seria isso. Amor por si mesma, amor por Gaia e tentar viver o mais harmônico possível. Seria isso. Hum. Ai, beijo. eu vi um monte de... Depois <risos> Os OVNIs estão se mostrando propositadamente? Sim, com certeza, meu amor. Vocês já tiveram. Ah, foi a outra pergunta. Pronto. Então, os OVNIs estão se mostrando, sim. <risos> Por quê? Quer, quer explicar? O que é que eu explico, Matheus? Mateus, vai. Então, vamos lá. Existe um processo gradativo, como a gente estava comentando. Então, o que, que eles fazem? Eles vão dando alguns insights, né? vão fazendo alguns movimentos para que a gente vá se adaptando com essa ideia, para que a gente vá se acostumando com a ideia. E aos pouquinhos, cada vez mais pessoas vão se conectar com lives como a nossa, cada vez mais pessoas vão buscar informações sobre isso, para que entre um processo de aceitação né, da existência deles, para que a vinda deles seja, como a Tiara comentou, e a Beth também comentou, seja mais pacífica. Né? Então, esse processo de demonstração das naves, eles são, eles são seres extremamente inteligentes. Então, eles têm uma estratégia nas ações deles. Né? Então, eles vão fazendo esse movimento, mostra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, meio meio camuflado, meio subliminar, né? A própria mídia já está até aceitando divulgar algumas coisas, né? Meio que é, sem querer revelar, mas deixando meio a dizer, né? Porque eles também não podem ser totalmente... Né? Faço lá nas admite, tem, tá, joga no Google. Também não dá para fazer dessa maneira, né? Então, eles vão deixando de forma indireta se você for percebendo nos anúncios que estão fazendo, nas notícias que estão saindo... E o engraçado é que muitas notícias, às vezes, deixam bem claro até, só que não tem repercussão, né? É, essas são notícias que ficam assim, meio que a segundo plano, a mídia não dá muita ênfase, mas está ali. Se você pesquisar, você encontra. Aí tem fatos, tem documentos que estão saindo lá dos Estados Unidos também, que a própria agência lá já está... Dando, assim, vários insights também, né, estrategicamente, porque eles sabem que é inevitável, então eles já vão aos pouquinhos. Então, resumindo, a gente está sendo preparado para para esse movimento, né, de forma uhum. gradativa, remédio homeopático, assim, devagarinho, para a gente poder estar tá recebendo essa, essa informação, poder estar tá recebendo eles de maneira mais harmônica. Então, por isso que é esse esse aparecimento das naves, e cada vez mais, né cada vez mais ele deixa alguns segundos assim até nítido né deixa bem nítido para alguém pegar e aí sai né então é, é a estratégia né desses seres maravilhosos para ir nos preparando para isso aí você imagine que eles são detentores de tecnologias muito além das que a gente pode imaginar onde eles uhum. estão aqui em milhares de naves em torno do planeta e a gente não vê uhum. eles eles têm uma frequência, eles têm tecnologias que encobrem tudo isso. E, de repente, eles aparecem, eles vão se mostrando, se mostrando. Por que, que eles aparecem? Porque eles querem. Não é porque eles uhum. não querem, uhum. a gente é que faz, tem a, a condição de vê-los. É porque eles permitem com que a gente veja. Justamente uhum. para a gente ir, se se acostumando né, com esse linguajar, com esse palavreado, com essa presença, até que isso se torne normal. Porque é assim que acontece nos processos. A gente vai tomando contato com coisas que a gente não conhece e de tanta gente estar em contato com aquilo, aquilo passa a ser natural para nós. Daí por quê? A gente evita Exatamente. ouvir, assistir notícias muito trágicas não é por isso que nós a grande maioria dos trabalhadores da Luz deixam de assistir os meios de... aberto onde tem mais e muito sensacionalismo por quê? porque isso todo dia dito todo dia dito todo dia dito a gente acha que aquilo é o normal e que a vida é isso e a gente vive imerso na uhum. terceira dimensão acreditando uhum. que a vida é catástrofe. Então, a gente escolhe se afastar disso para poder acessar as novas frequências que estão aí. Sem isso, a gente não consegue acessar. E quando a gente começa a acessar essas novas frequências, cada dia mais a gente vai entrando mais nesse espaço e percebendo mais. Por quê? Porque a gente vai fazendo o uso. Né? A gente vai num processo contínuo de adentramento das novas frequências. Que a Arinha... Eu só tô escrevendo aqui, minha luz de Deus Eu tô ouvindo as coisas lindas que tu tá dizendo Eu tô escrevendo o nome do filme Porque uma pessoa perguntou E depois eu esqueço de responder Como, né, sabe, né A Dori, sabe o peixinho acho... Dory que esquece? É eu Então <risos> <risos> se eu não responder agora Depois o peixinho eu... Dori é ótimo. <risos> Olha a coincidência é O nome muito... do meu cachorro é Nemo, tá? Tem alguma coisa aí, ah, né? Tudo <risos> a <Toda> ver. <risos> Procurando Nemo, pois. É, o meu cachorro é Nemo, então eu sou Adore. Esse filme é muito legal. É, eu é acho muito interessante, legal. né? Essa que as pessoas estão começando a perguntar. E eu acho isso fantástico. Porque eu sempre digo para as pessoas perguntem. Não existe pergunta burra, nem pergunta boba. Tudo é pergunta. E um não pergunta porque acha que é bobo, o outro não pergunta porque acha que é bobo, aí o outro também não pergunta. Fica todo mundo sem saber. Uhum. É. Né? A gente só responde aquilo que a gente já tem clareza. O que a gente não tiver clareza, o que a gente não souber, a gente não responde. E se for algum assunto que a gente não tenha conhecimento ou embasamento, a gente não precisa falar. Porque nós ainda não acessamos todo, toda a nossa sabedoria. Não. não. Exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui. Como perceber os seres que vão nos ajudar e os seres escuros? Quem quer responder? Ah, que era a Beth. Ah, <risos> Desculpa. Eu. <risos> Vamos lá, eu respondo. Assim, ó, meus amados. Responda. Um... Sintam a, a vibração que aquele ser está emanando para vocês. Por exemplo, uh, a sensação de um ser de luz, independente do formato dele, é sempre agradável. Ela, ela te acalma. Se tu está ansioso, ela tira a ansiedade. Se tu está preocupado com a mente exageradamente pensante, ela vai se acalmar. Se o ser traz alguma mensagem ou algum tipo de energia calmante, tranquilizante, alegre, que te faz bem, que faz o teu coração aumentar, sabe, uh, no sentido energético, o teu coração se expande, assim, ele fica feliz. Porém, quando é um ser que não é, uh, tu vai sentir alguma contração corporal, algum medo, mesmo antes de qualquer palavra, tu vai... Eu tô canalizando, tá, gente? Por isso que eu tô olhando para um ponto fixo. Mesmo que, uhum. que seja através, assim, que não haja nenhuma palavra, tu vai sentir algumas partes do teu corpo se contraindo. Ele tá se defendendo, ele tá um pouco assustado, o coração fica um pouco apertado, pode sentir uma dor de barriga, alguma coisa assim. Quando é um ser de luz, tu, tu, tu te expande, assim, tu fica tranquilo, tu relaxa. Os teus pensamentos começam a ficar... Mais alinhados, mais calmos Mais tranquilos, certo? E depois, se tu ouvir Alguma mensagem Presta atenção na mensagem Se tu tá te sentindo bem O que que são mensagens de luz? Elas nunca Carregam medo, nada Não vão te trazer medo Elas não vão te deixar culpada Elas não vão te deixar ansioso Porque alguma coisa pode ou não pode acontecer Elas não vão te dar previsões Que sejam que te causem ansiedade. Não. Isso, Os seres da luz, eles não fazem isso. Eles sempre trabalham num sentido de trazer alento ao teu coração. Porque eles sabem que nós estamos no mundo tridimensional. E no mundo tridimensional, eles já têm as suas próprias dificuldades pré-existentes. Então, eles sabem que não precisam ficar trazendo mais. Eles querem acalentar, esclarecer, amar. Então, Uh, qualquer mensagem de que o fulano vai morrer, tu vai morrer, tu tá doente, não sei o que, não sei o que, isso é tudo de seres que não estão vibrando na luz, brincalhões ou não. Comecem a levar esse uhum. discernimento para a vida de vocês, até com seres vivos humanos, entendem? Comecem a discernir um ser humano ou um ser de luz, um ser perispiritual espiritual, ou um ser vivo. O que, que, que, que ele te causa quando ele chega perto de ti primeiro sem falar nada? E depois quando ele fala contigo, tem alguma sensação tóxica? Tem alguma coisa que te deixa angustiado, nervoso, triste, com medo, assustado? Quem sabe começa a filtrar isso, começa a se afastar um pouquinho. O amor próprio Sim. não é uma coisa feia. O amor próprio é ser amoroso consigo mesmo em primeiro lugar. Se retirar daquele ambiente, espírito, humano ou qualquer coisa que te causa mal. E, obviamente, estar se conectando com seres de luz ou seres humanos que te fazem bem, que deixam a tua energia tranquila, feliz, serena, calma. Então, gente, comecem a levar isso para a vida de vocês, porque vai ser muito bom, muito bom, muita benevolência para vocês mesmos. Eu sou Sananda Sananda Que lindo Eu não sabia <risos> Ele já tinha Sim. falado comigo De tarde, mas eu não sabia Gratidão, meu amor Gratidão, Sananda Tem mais uma pergunta mensagem, aqui. porque Eu ouvi algumas partes Vai, vamos lá. Muito okay. bom. Obrigada. Gratidão. Ele está perguntando, mas o que vocês acham que vamos para a quinta dimensão, ainda nesta encarnação? Alguns sim, outros não. Por quê? Você acredita que uma pessoa que está com uma certa idade já do seu corpo biológico, já com o corpo desgastado, mas ela está num processo de ascensão, ela vai ascender neste corpo, dificilmente. Né? Todos nós, quando viemos ao planeta, nós já fazemos pré-acordos. Possivelmente, essas pessoas que vieram antes, né, fizeram pré-acordos de partir antes de fazer a transição no corpo físico. Né? Elas vão fazer a transição se elas retornarem em outro corpo físico ou na, na posição de ser, né, sem estar encarnado. O fato de estarmos encarnados não garante que nós vamos fazer a transição. Né? A Terra vai fazer a transição, assim como o Matheus falou. Né? Mas aqui só vai fazer a transição quem escolher. Só vai acender quem escolher. E só vai acender com o corpo quem escolheu acender com o corpo. Quem escolheu acender depois vai acender. O que vai acontecer com as pessoas que não acenderem, né? as que não fizeram a transição? Elas vão viver, continuar vivendo na 3D. Elas vão ser retiradas do planeta e serem colocadas em outro planeta, no qual elas vão ser de grande contribuição. Que nem nós um dia viemos para cá vindos de capela. Né? Nós somos os exilados de capela. Né? Então... Cada Então a mesma coisa vai acontecer. E não tem nada errado, e não tem nada de, de ter medo disso. Todo mundo vai estar no seu processo. Do jeito que tem condições de estar, e nada deve ser cobrado de ninguém, porque ninguém tem condição de estar onde não tem ainda essa possibilidade né, de, de sustentar a nova frequência. Tem mais, oh, A gente, virou perguntas e respostas. Vamos lá? Podem <risos> <Vou deixar risos> fazer um comentário bem rapidinho. Nossa, meu amor. Por exemplo assim, o Matheus, que é uma pessoa já bem idosa, né? Provavelmente ele não vai fazer a transição nesse curso. <risos> Eu adoro brincar com ele porque ele tem 27 anos, é bem jovenzinho, coisa Nossa, querida. Eu te amo, tá, corpo meu lindo, amor? Cara. Quer? Olha esse corpinho lindo aqui. Eu sei, eu tô dizendo, é um corpo lindo, não estou mentindo. Eu só só falei brincando quando a Beth falou: Ah, os que já estão com mais idade, mas Sim, é, eu vou eu vou brincar tá com o Matheus, eu não vou tem aguentar. Jeito. Tem jeito. Eu sei, é. vem aqui para tu ver. Meu Deus, essa semana que loucura! É tá, pode falar, Beth, querida. Meu amor, só queria brincar com o meu, meu irmão aqui. Em um relato de EQM, uma pessoa que esteve com Deus e ele disse que a reencarnação não é obrigatória. Continuação, vocês acham que essa foi uma experiência real? Reencarnação é obrigatória ou não? Vou, vamos responder essa depois tem outra pergunta. Vamos lá? Uhum. O que, é que vocês querem? Uh, quem responde, vamos fazer um, uma ordem para poder ficar melhor. Uh, eu vou responder essa e depois é o Matheus que está aqui. também é só eu com o meu ponto de vista. Tô deixando que vocês também se pronunciem para que não fique só o meu. <risos> <risos> Fala aí, Tiara. Manda... Tá. Desculpa, deixa eu só inspirar aqui. Vamos lá. Tá. A reencarnação é ou não é obrigatória? Depende de certa forma, depende do planeta que tu te encontra e ainda mais. Essa pergunta uhum. é muito ampla, depende até da fase de transição ou da fase em que o planeta está. Um planeta uhum. que está em provas e expiações ainda precisa de um mundo 4D, ainda precisa da reencarnação para fazer um plano de alma. Isso é como se fosse um anexo da 3D e tem que acontecer... Porque é só assim que o espírito tem uma oportunidade de fazer uma reavaliação das suas vivências para depois poder reencarnar e começar a compreender algumas coisas. É claro que com o véu do esquecimento muita coisa se perde mesmo. A reencarnação, apesar de parecer um processo muito bonito, ele ainda é bastante arcaico. E a Terra está justamente saindo de um planeta 3D e 4D, porque é um planeta 3D e 4D ao mesmo tempo, para um mundo 5D, onde não existe 4D, e não existe o motivo da reencarnação. E aí, nesse momento onde tu transiciona, tu vai para um aspecto muito mais amplo de consciência corporal, físico. E aí tu consegue lembrar de todas as encarnações ou de todas as tuas vivências, incluindo as interplanetárias, pois vocês não estiveram reencarnando somente na Terra, todos vocês reencarnaram em vários orbes e aprenderam diferentes lições e na verdade também existem as questões de fractais de alma que vocês sabem, então vocês aqui estão fracionados o que reencarna uma fração e a outra fração reencarna em outro orbe? É uma pergunta muito ampla. O que podemos dizer é que a reencarnação pode ser sim obrigatória em alguns planetas, em algum momento daquele planeta. Vocês estiveram nisto, mas não é uma regra mundial. Se Deus respondeu ou se Deus disse isso, ele completamente estava se referindo. O universo inteiro é tão amplo, é tão complexo, que seria difícil explicar do ponto de vista geral. Mas realmente não é obrigatório, é um momento, é uma fase do teu fractal de alma em que ele está experienciando um tipo de crescimento... Deste estilo, deste formato, por exemplo, eu quero que um pedaço do meu fractal experiencie reencarnação num planeta 3D, depois ele retorna a mim e eu tenho esta experiência, pois aí como mestre ascensionado eu posso ir a outros planetas que estão em 3D, passando para 5D e aí eu posso servir de professor, eu posso servir de orientador de auxiliar estas pessoas. É uma experiência temporária. É positiva, é claro, porque experiências são sempre maravilhosas: crescimento, evolução e todas as coisas que incluem isso. Gratidão, amados, eu sou São Germain. Gratidão, amado! Gratidão, eu não vou mais nomear, tá, gente? <risos> ah, Se não parece que eu estou me gente, tá. Não parece nada, Kiara, porque parece cada um mesmo. vai analisar de acordo com as suas referências. Fica tranquila, fica na sua, faz o que tiver que fazer. A gente está aqui aberto para ser o canal do que precisa ser dito. Exatamente. Então relaxe. Se vier mais mensagem, recebe traz para gente as informações Sim. sem problema e trazendo daqueles é vem né coisa mais querida aí posso então, dizer amor. o fica. quanto eu sou grata pelo amor de Deus muito grata nem né? coisa linda temos mais perguntas vamos lá hum. é, o que é estar em processo de ascensão muito bem processo de ascensão, meus queridos, é um processo de retorno. Um processo de retorno a você mesmo. Um processo de retorno à sua essência. Um processo de redescoberta de quem você realmente é. É um processo de reintegração das suas partes. Ora, podemos dizer, perdidas ou experienciando de formas diferentes. É um processo de reintegração de todos os movimentos que você realizou nas vidas que experienciou em planetas de terceira dimensão em outras orbes e dimensões. É um processo onde você começa a reconhecer a sua divindade, começa a compreender o que é ser divino, começa a compreender o que nos foi escondido ao longo dessa vivência, em terceira dimensão, do que nós realmente podemos alcançar, de qual é o nosso verdadeiro potencial. Pois todos nós somos mestres em essência, todos nós somos uma centelha de divina. Então o processo de ascender já diz com essa palavra porque é ligar a luz dentro de você, apertar o interruptor da sua energia, da sua essência divina. Processo de cura de tudo aquilo que você acumulou nessas experiências em 3D. Processo de liberação dos seus corpos, tanto mais densos quanto mais sutis processo de reintegração dos seus outros fractais de alma, dessas outras partes, a elevação da consciência e a retirada do véu. Então esse, meus irmãos, é a visão do que é o processo da ascensão. Gratidão. Muita gratidão. Muito gratidão. gratidão pois mesmo. Gratidão, é, querido. Que calor. Sim. Que me deu. Ah. Minha febre saindo. Minha febre saindo foi boa, né? Ah. Minha febre saindo. Mas é, tá, tá saindo mesmo. Ai, gente do céu. A luz, que é, é, a luz é entrando. É, a luz entrando, é isso grande. aí. Uhum. Gente, a gente tem o hábito de acreditar que acender e é a gente se deslocar daqui para outro planeta ou para outra estrela, seja lá para onde for. Acender é a gente encontrar a nossa própria luz. Acender é a gente estar com a nossa essência, a gente se conectar aos nossos fractais e a gente começar a se reconhecer como ser divino que é. Isso que é acender. E a gente começar a acessar dentro da gente os espaços de paz, de amor, de alegria, genuínos do ser, que faz parte do ser. E que a gente ainda não acessou, porque a gente está preso na ilusão da terceira dimensão. Então, quando a gente diz acender, significa a gente soltar a terceira dimensão. E começar a sentir com o coração aquilo que é nosso e que já está disponível para a gente acessar, porque a gente está chegando na maturidade. A gente está saindo da criança e a gente está indo para a maturidade. E quando a gente chega na maturidade a gente pode olhar para isso e reconhecer quem verdadeiramente somos. E é isso. Vamos para mais perguntas. Gratidão, gratidão, gratidão. Coisa linda. Gratidão. Gaia já está na quinta dimensão? Fala, Beth. Gaia já está na quinta dimensão. Gaia já alcançou isso. E ela está passando por muitas modificações e transformações. O que não significa que são movimentos é, terríveis, nem que são movimentos dificílimos, nem que a gente vai passar por grandes catástrofes. Significa apenas que Gaia está passando por um ajustamento frequencial. Tanto que os cientistas já conseguem medir que a frequência de Gaia aumentou. Uhum. E vocês sabiam que nós, encarnados aqui no planeta, pulsamos... Também, e temos a nossa frequência, também pode ser medida, né? O que precisa nesse momento é a gente ajustar a nossa frequência a frequência de Gaia. Que já está numa frequência alterada e continua sendo alterada. A frequência de Gaia está subindo. E nós precisamos acompanhar. Nós precisamos também aumentar a nossa frequência. Cada um de nós, como ser individual, que modifica a sua frequência contribui para a modificação da frequência do todo. Porque estamos todos imersos no mesmo espaço. E essa frequência vai se elevando gradativamente à medida que nós vamos elevando a nossa. E isso fará com que em algum momento a gente tenha um grande despertar coletivo. Todos vão despertar? Não. Mas a grande maioria, as sementes estelares que vieram com o pré-acordo de despertar, elas serão despertas por esse impulso né, que, ela vai, que ela está recebendo de fora. Né? Isso vai despertar, vai tocar o coração e então ela vai despertar para quem ela é. Esse é o grande despertar coletivo da humanidade. Mais perguntas? Tem uma aqui que está fora da caixinha. A senhora Arquituros é uma das responsáveis no nosso auxílio de expansão de consciência neste planeta... Ela é responsável pelas câmaras arquiturianas que existem fisicamente pelo Brasil? Vou deixar para o Matheus essa. Vai, Matheus. Poeta hum. <risos> tu <tô> é arquituriano. Então... <risos> Senhora de Arcturus, então, para introduzir né, o contexto do, da pergunta, é a anciã né, governante de Arcturus. Nos planetas mais evoluídos, eles são coordenados por um casal, geralmente, de anciãos. Né? Planetas mais evoluídos têm uma governância espiritual. Então, é liderado pelo grau de espiritualidade do ser. Então, no caso de Arcturus, é o senhor e a senhora de Arcturus. Eu já tive, né, em alguns momentos, movimentos de... É, cura nas câmaras arcturianas que foram guiados pela senhora de Arcturus. Então, o que eu posso dizer pela minha experiência é que ela participa, sim, da coordenação desses movimentos, que ela que ela faz esse processo de cura nas câmaras. O que eu não tenho de conhecimento é sobre essas câmaras no Brasil. Eu não sei da, da existência desses dispositivos, se a Beth e a a ara tem informações sobre isso, né? porque a experiência que eu tive foi nas naves, então não era algo físico aqui no Brasil, então eu não sei, não tenho esse conhecimento sobre câmaras no Brasil especificamente, não sei se vocês têm algo a contribuir nesse sentido, mas que a senhora de Arturos trabalha com as câmaras, isso sim, eu já pude presenciar, inclusive a Marise trouxe numa live aqui comigo, uma vivência com a senhora de Arturos nas câmaras também. Então, eu posso dizer que ela trabalha, mas sobre essa, esse movimento no Brasil, eu não sei. E a informação que eu tenho também são das câmaras nas naves, né, que é onde nós, nas seções energéticas, muitas vezes eles levam as pessoas para serem trabalhadas nas naves. Câmeras físicas aqui no Brasil, eu também não tenho informação. Não posso contribuir com isso. E você contar. tem alguma informação? Não, meu amor. Eu prefiro não comentar porque esses são são coisas que foram canalizadas por outras pessoas. Então, assim, eu não tenho mesmo, as mesmas informações. Isso não quer dizer que a minha seja ou a do outro não seja. Não é. Mas Uhum. Bom, uh, o que eu posso falar a respeito de Arcturus rapidamente É que um, em Arcturus tem diversas partes, uh, bolsões talvez E cada, cada qual tem dimensões diferentes Tem alguns de quinta dimensão Alguns de sexta, sétima, oitava, décima, décima segunda E existe um sistema de auxílio de um grupo de anciões, então seriam. Um, eles estão falando, né? Beth, tá dando uma interferência? Sim. Tá. Não. Não? Tá. Se der interferência, Não. me avisa, tá? Bom, tá. tem partes e todas são comandadas por um conselho arcturiano, então é como se tivesse várias senhoras. Uh, poderia dizer, assim, várias senhoras de Arcturus, Porque são conselhos, são grupos Esses anciões uh, não são seres anciões do ponto de vista físico São anciões do uhum. ponto de vista espiritual Então, assim, o corpo físico deles não difere uh, Físico, assim, na dimensão deles, né? Não difere do, dos jovens ou das crianças não muito porque anciões é do ponto de vista espiritual. Então, sei lá, 30 mil anos, o outro tem 50 mil anos e o mais jovem tem 10 mil anos, entende? É um mais velho espiritual. Como eles, os mais velhos têm mais experiência, por já terem vivido mais tempo em vários orbes, eles têm um comando ou uma sociedade organizacional que ela é muito justa, é claro, porque não existe competição, não existe luta pela sobrevivência. A sobrevivência é provida para todos, individualmente e sempre, sem precisar ter que trabalhar, lutar ou competir por aquilo. Então é, é muito difícil explicar em termos tridimensionais como é o funcionamento desses locais, já que são diferentes, mas em síntese se pode dizer que existe uma grande cooperação entre todos e as câmeras de cura arcturiana que estão disponíveis no planeta, no momento as que o canal que fala recebeu a informação, elas são do ponto de vista astral, elas não estão no físico tridimensional. E são câmeras de cura acessíveis a qualquer ser humano que queira. Então, tu diz, ou pede, ou explica, eu gostaria de ir a uma câmara arcturiana para receber uma cura enquanto meu corpo físico dorme. É só isso. E vocês vão receber. Porque essa disponibilização de trabalho de cura que foi trazida, para a terra que já existia, mas agora tá muito forte em 2022. Nós, os arcturianos, descemos muito mais naves de curas para a terra porque é uma demanda do comando estelar. Na verdade, né? Do Astar, porque as pessoas que em 2022 estão no caminho da ascensão elas teriam sim dificuldades corporais maiores devido à adaptação das moléculas e a reatualização do DNA. Então, nós aproximamos as naves que possuem cura e nós estamos disponibilizando esse serviço para ajudar. Cada vez que vocês vão até as nossas naves, nós atualizamos o seu DNA. Aos poucos não podemos atualizar tudo ao mesmo tempo, Pois, obviamente, vocês uh, colapsariam, ou talvez até né, desencarnariam, ou sentiriam dores muito fortes. Então, às vezes, uh, é bom pedir para ir mais de uma vez, mais de uma noite, porque a cada noite que vocês vão, a gente vai mexendo um pouquinho, suavemente, e ali vai se reestabelecendo o corpo espiritual, emocional, astral, mental, e aí reflete no corpo físico. Nós não curamos o corpo físico de vocês nas nossas naves, porque vocês são tridimensionais. E o que nós estamos trazendo é uma cura quântica, é claro. Então, assim, nós não estamos curando o corpo físico das pessoas, isso seria impossível. Mas nós estamos curando os outros corpos, atualizando o DNA para refletir no físico. E aí daí e a partir dessa desse refletir existe o alívio. Existem doenças que estão chegando para vocês, doenças, desconfortes uh, desconfortos físicos que não são graves e que vocês tomam medicamento e não passa. Na verdade, isso é um uma técnica nós colocamos vocês para descansar um pouco mais. Porque no momento que vocês descansam mais, vocês abrem espaço para que a gente trabalhe mais. Então, vocês descansam, a gente atualiza mais rápido. E aí vocês ficam gripados, ou talvez com dor, cansados. E vocês dizem, meu Deus, estou com muito sono, devo estar doente. Na verdade, estamos atualizando vocês. Então... Isso é bom. Claro que, mas vocês pediram para ascensionar. Vocês pediram, me atualize. Vocês disseram, eu quero entrar na nova energia. Eu quero que seja rápido. E a gente está fazendo. E agora a irmã está rindo. Então, meus amados. Tá bom, desculpa. Amados, continuem indo às naves. Continuem Auxiliando o processo de cura, de atualização, descansando um pouquinho mais. Por mais que seja difícil, façam um esforço. Vocês não precisam dormir, vocês podem deitar, ler, ou deitar, fazer alguma coisa, mas descansem o quanto puderem, porque daí nós podemos trabalhar mais. Nós amamos vocês, nós somos os arcturianos, e assim é, e assim é, e assim é. Gratidão, meus amados. É, a, gente, a gente. Não, não foi, foi pra, pra mim você não também. Foi pra gente. <risos> gente, isso é muito bom gente saber. De foi pra mim. Porque a gente sabe, em determinado momento, a gente precisa descansar e que eles põem a gente de cama mesmo. Hum. Né? O nosso corpo pifa pra gente deitar e descansar. E hoje eu acordei sem vontade nem de em pé. Meu corpo queria deitar e eu voltei e dormi de novo. E uhum. de tarde eu, eu fiz a ativação da frequência cristalina, né? E depois eu fui me deitar de novo. Então, assim, vários momentos no dia eu tenho sentido necessidade de deitar, de descansar. Uhum. E eu sei que é a atualização porque eu sinto a frequência no meu corpo muitas vezes, né? Então, gratidão a eles por essa explicação, né? Essa gratidão. informação valiosíssima. Gratidão, gratidão, gratidão. Temos mais perguntas. O povo gratidão. hoje está de hoje? Que maravilha. Que bom. É. Já esteve na Câmara arcturiana? muito amor, energia incrível. É verdade que os 144 mil códigos base já foram integrados na grade planetária? Hum. Hum? Uhum. Eu não sei. Não. Eu sei o que, é que eu sei? Eu sei é que Cryo é o responsável pela grade magnética e que ele está aqui fazendo essa atualização. O quanto já foi feito, eu não sei. Eu não sei dizer se. Assim já foi totalmente atualizada, se está em processo, eu acredito que está em processo, mas aqui é uma opinião minha pessoal que eu não posso confirmar. É. Vocês sabem eu alguma outra informação? Está, está em processo. Em processo, eu não tenho informação que está concluída. Eu também não. <risos> Bom, acho que é isso aqui. Também. Temos alguma outra mais informação? Uh, não. Mais alguma então, pergunta? Então, resta agradecer. Sim, mais alguma pergunta? Daqui a pouco a Chiara responde. <risos> Essa, é sério. A resposta chega. Essa então, oh, como dar... é que é a, a faísca atrasada? Eu ia falar uma coisa e me esqueci. Eu é assim, é sobre, Sabe longe, sobre as tá as naves. Fala, fala. Sobre as naves, fala. As, as naves acriturianas. Fala. As naves Elas estão próximas da Terra. São várias naves. E elas são enormes. E dentro tem, tem um salão imenso, cheio de, de câmaras. Né? É como se fossem a minha visão, né? São leitos, onde tem uma, às vezes, tem uma cobertura de tipo um, um acrílico, uma coisa assim, meio, meio redonda. né uhum. E é, das vezes que eu vi, eu vi algumas circunstâncias. Eu vi, às vezes eles colocam um arturiano de cada lado, né? Ali os técnicos, digamos assim, né? Trabalhando com a pessoa. Em outros casos, eu vi, assim, é, filetes energéticos, né? Saindo da pessoa e sendo reestruturado ali dentro daquela câmara. Mas o que eu vi também é que são vários departamentos. Não é todo mundo que vai para o mesmo lugar. Não é, é, é como se fosse um hospital dividido em ala pediátrica, área, área geriátrica, área cardíaca, sabe? Eu, eu vi assim. E vi também que são vários tipos de nave. Gente, eles têm tecnologia fantástica. A gente não tem noção. Você imagina, as criaturas estão trabalhando no nosso corpo multidimensional, ativando os nossos DNA, fazendo nossos alinhamentos com o nosso social? A gente não tem noção do que é isso. E basta a gente autorizar e a gente pedir que a gente recebe. É só pedir. Pede, pede todo dia. Eu vou para nave todo dia. Não uhum. lembro quando volto, foi que eu fiz, o que eu recebi, o que alinhou, mas que eu volto outro eu volto. <risos> Amores, tem mais uma pergunta aqui. Diga. Como saber se temos outra linhagem? Acho que a pessoa quer saber como reconhecer a sua origem cósmica. Né? Bom, a nossa... Ah, falem aí se vocês quiserem. <risos> <risos> então vou eu. A nossa linhagem cósmica, para mim, não é o mais importante. Porque nós somos seres estelares. E nós somos seres multidimensionais. Nós estamos como fractais. Partes nossas estão em toda parte, em todas as dimensões, em vários planetas. Então, assim, a gente tem experiência de várias espécies, de vários calibres, de várias dimensões, simultaneamente. Né? A Kiara tem a origem dela arturiana, o Mateus tem a origem dele arturiana, a minha origem também é arturiana. Eu nunca fui buscar qual era a minha origem. Porque eu sempre me afinei muito com os pleiadianos, eu me afinei muito com os sirianos. E os, os fractais com os quais eu tenho me conectado com mais facilidade são é uma consciência de Vênus e uma consciência de Andrômeda. E eu sei que tem outros que estão é, se conectando comigo. Né? Eu já consigo é, perceber a energia por exemplo, Antares, Antares, ele está no meu campo, né? A energia, tem uma consciência de Antares no meu campo ou um grupo de consciências que eles trabalham em um grupo no meu campo, né? Porque eu tô aqui assim trabalhando do nada me vem assim uma uma mensagem, uma informação, uma intuição, Antares, Antares, Antares. Então eu sei que tem alguma coisa aí a acontecer com Antares e que em algum momento vai chegar para mim com mais clareza. Mas essa conexão já tá a caminho. Então, assim, eu acho que se nós formos é, continuar buscando as justificativas da terceira dimensão, a gente tem mais dificuldade de dar os próximos passos. Porque a gente quer ir para a quinta levando toda essa carga da terceira. Né? Onde as coisas têm que estar numa caixinha separada, dividida. Ah, não, eu sou um arturiano. Pronto, eu estou ali naquela caixinha, aí eu só vou me conectar com quem é arturiano, eu só vou ver técnicas arturianas. A gente precisa se abrir. A gente precisa viver na frequência. A gente precisa aceitar todos esses seres que estão chegando aqui. Eles estão trazendo muita informação. Cada um trabalha é, um tipo de tecnologia. A gente está vendo agora, os andromedanos trouxeram a, a frequência cristalina, né? os, os, os sirianos trabalham muito com a energia do antigo Egito, eles sustentam a energia do antigo Egito, né? os pleiadianos trabalham diretamente com a abertura do coração, os arturianos com as câmaras de cura, então assim, cada um traz a sua contribuição. Gente, o mais lindo de tudo isso é todo mundo trabalhar em coletividade. E é isso que nós aqui estamos aprendendo. Quando a gente está no mesmo espaço, né, eu, a Kiara, o Matheus e outras pessoas, e nós estamos trabalhando em conjunto, a gente está aprendendo a contribuir, a sair da combatividade, a sair da competição, porque isso é terceira dimensão. A gente está exercitando isso o fato de nós três temos uma origem arquituriana é apenas uma circunstância. Nós fomos unidos pela energia, né? mas nós não buscamos estar com as pessoas que são arquiturianas, porque não é porque é meu grupo, não. A gente lida com muitas outras pessoas que têm outras origens, porque todos somos luz e todos somos uma fração da divindade. Para mim, isso é a parte mais importante de todas. Nós somos a divindade. Nós somos uma fração da divindade. Nós somos Deus. Precisamos olhar uns para os outros. Como deuses que somos. Como luz. Esse é o grande projeto da divindade maior que rege a tudo. Levar as suas partes todas a se reconhecer e viverem em perfeita harmonia e sincronicidade, se reconhecendo em cada parcela, em cada fração que ainda existe. Minha gratidão. Gratidão, meu. Gratidão, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão, gratidão. É Maravilhoso. Maravilhoso Eu sou muito grata a todos vocês Diga, Matheus Eu vou ter que fazer um pedido Porque eu fiz Uma confusãozinha Na hora que tu for postar, bota como colaborador O portal de Arturos Que eu entrei com o outro perfil sem querer ah, você entrou com o perfil de Matheus? Tá. Eu entendi. Não ouvi, não entendi. Ok, tudo Por bem. Eu Mas eu acho que só posso... eu só posso colocar um colaborador: ou é você ou é Chiara. Eu Mas acho que ele não aceita pode... dois. Será? Tá. Não, então pode ser. Eu acho, não sei, não tenho certeza. Você sabe, Chiara. Eu não sei, eu boa nunca pergunta. Boa pergunta. Bom, eu vou tentar é, eu colocar. Tenho... Isso. Eu tenho os dois perfis no mesmo vou celular tentar colocar Eu entrei um... no Instagram e apertei no botão de entrar na tua live e nem vi qual era o perfil. Ah. ah, ok. Tá tudo certo. É. Era pra ser assim. Ok, tá tudo bem. Pois que... <risos> <Fran. risos> é. Eu não sei. Mas mais Mas... algumas coisas? Alguém está perguntando mais alguma coisa aqui, é o Rodolfo. Quando vamos para as câmaras afeturianas, podemos pedir para eles auxiliarem todos os nossos fractais, todas as nossas consciências, se somos um? Certo, eu respondo. Agora sim. Vai lá. Uh, vamos lá. Na verdade... O que vocês podem pedir é infinito, vocês podem pedir milhares de coisas e isso é maravilhoso. Na verdade, às vezes, talvez vocês pensem que é uma honra para vocês estarem conosco, mas não é assim. É uma honra para nós estar com vocês, é uma honra para nós quando vocês solicitam o nosso auxílio. Ficamos gratos ao extremo, porque, na verdade, todo auxílio ao processo de transição também é um auxílio para nós. Não importa em qual dimensão estivermos, se seja na 15ª ou mais, nós nunca paramos de evoluir e vocês também nunca vão parar de evoluir. Isso é maravilhoso, é belo e é magnífico. Quando vocês vão, vocês podem pedir um auxílio para todos os seus fractais. Mas, é claro, nós vamos avaliar a questão, porque algumas partes de vocês podem estar em planetas que não são de livre-arbítrio. Existem planetas que não têm livre-arbítrio, certo? Existem planetas em que tem livre-arbítrio. Se fractais estiverem nesses planetas, não derem autorização, nós não podemos entrar e não podemos auxiliar, porque afinal de contas, quando infractal, quando fragmentado na terceira dimensão, você recebe o dom do livre-arbítrio e nós não podemos interferir. Então a ajuda é sempre dada ao máximo, é sempre oferecida em sua totalidade e maior do que vocês imaginam. Mas é claro, existe sempre um grande respeito por cada ser vivo. Então, nem sempre essa ajuda vai chegar, pois não ultrapassamos certas limitações de cada hum. ser vivo em cada orbe, em cada planeta, em cada outra dimensão, inclusive. Mas a ajuda que disponibilizamos todos os seres de luz é além da conta. E sempre tentaremos ajudar muito mais do que vocês pediram. Pois quando vocês pedem, por exemplo, a cura de uma doença, nós que estamos multidimensionais enxergamos que o que vocês pedem é a ponta de um grande iceberg e que há muito mais para ser curado Antes de chegar a esta ponta, pois a causa está lá atrás, ou em vida passada, ou em situações passadas, ou em outras dimensões. Então nós começamos de lá e vamos indo. Por isso que às vezes vocês passam por um tratamento quântico que não tem a cura daquilo exatamente que vocês solicitaram. Mas depois de um bom tempo, aquilo chega. É por isso, nós vamos lá na raiz, começamos a limpar, curar e transmutar tudo lá. E assim vai indo. E aquilo que vai sendo curado começa a reverberar, refletir e espalhar-se. E assim vai indo, de vida para vida, existência, lembrança, corpo, mente, espírito, energia quântica, campo quântico. E aí sim vem a cura. E não é garantido, nunca é, pois nós podemos estar curando quase tudo, mas ainda falta um pouco de aprendizado ou alguma coisa que vocês pediram para experienciar, para chegar a tal conclusão ou a tal evolução. isso varia de ser para ser, amados, podem ter certeza, não há erros no plano divino. Não há nada feito que deu errado. Não há nada que não funcionou quando é feito de coração, quando é solicitado de coração, quando é com amor, com verdade, com sinceridade. Existe apenas tempo, algum tempo a mais, algum tempo a menos, e é tempo de vocês, que são lineares. Mas não se preocupe. Quando vocês estiverem em 5D, não importa quando do ponto de vista do seu tempo, tudo vai ficar mais rápido, vai ser mais instantâneo e vai ser maravilhoso. E nós vamos amar estar com vocês. Nós os amamos muito. Somos os Arcturianos da 12D. E assim é, e assim é, e assim é. Gratidão, amados. Gratidão. O que eu percebo dessa, dessa movimentação toda que está acontecendo, corroborando com o que eles estão dizendo, é que primeiro a gente pode pedir sempre para entrar em contato com os nossos fractais, para a gente ir afinando essa, essa, esse, esse contato com eles e receber deles. Porque aí tudo se dá no tempo certo, né? A gente a está gente acostumado aqui na terceira dimensão e a gente quer que tudo aconteça de forma linear, e não é. Os nossos fractais, os que estão em outras dimensões mais, mais altas, digamos assim, eles podem contribuir muito conosco, se nós nos abrirmos a fazermos essa conexão. Nós temos fractais que estão em situações um pouco mais é, desgastantes, né? digamos assim, e eles estão sendo resgatados. Tem, tem muito processo sendo feito de resgate Nós estamos com os nossos registros acásticos sendo abertos né? Então, está é, havendo muito resgate Para que a gente possa passar né? Eles estão sendo é, Eles estão recebendo da gente, digamos assim né? e Nós estamos recebendo dos outros Então, assim, é todo um processo que ocorre simultaneamente Ao mesmo tempo mas é como os arturianos estão nos dizendo: não dá para curar, até porque a gente não sabe se eles precisam de cura. Né? Eles estão em outras dimensões, a gente não sabe como é que eles estão lá. Eles podem estar muito bem, alguns deles estão muito bem, porque se são tantas dimensões, né? e cada um mais próximo da divindade, você imagine. Então, assim, eu acho que a gente se abrir para receber deles é muito melhor do que a gente, pela nossa razão linear de terceira dimensão, acreditar que eles precisam de cura. Então, vamos permitir né, que a cura se faça a partir de nós. Vamos pedir a nós, o nosso processo e os alinhamentos. E aí isso se dará de forma automática, de forma clara, normal, natural, sem trauma para ninguém, sem dificuldade para ninguém. Né? Às vezes a gente pega as coisas assim, né? Bota, bota o, o, o, os pobres coitados arturianos, não é saia justa. <risos> a gente também bota os outros aqui na saia justa, né? Bota a gente na saia justa também. É. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. É, é. Ó, os arturianos têm algum aroma quando estão perto de nós. Olha, isso depende muito de, de quem está percebendo a presença. Porque, por exemplo, se nós não tivermos a habilidade né, de sentir o cheiro, a gente não vai perceber. É como algumas pessoas, elas não outras outras estão tá dentro da cabeça, né, outras veem, outras sentem cheiro, outras sentem tato. Depende muito, isso é muito relativo. E também não é importante... No meu ponto de vista. Uhum. Eu, nunca, eu nunca senti. Eu também. Nem eu. Que... Só a energia. Eu sinto... A gente... a gente sente a energia, né? Mais a vibração. É. Né? Alguns processos, eles são mais... mobilizadores do nosso físico. Né? A gente sente mais o nosso físico se mobilizando internamente, outros a gente sente uma expansão maior do corpo, como se a gente estivesse realmente é, perdendo a forma, né? Expandindo a nossa forma uhum. física, né? Mas eu acho que todos os canalizadores, a grande maioria deles, sente uma abertura muito grande no chakra frontal e no chakra da coroa. Uhum. Para mim foi o primeiro, o primeiro sinal... Foi o meu chakra da coroa que formigava, então foi o meu, o meu primeiro sinal. E foi quando eu estava fazendo o Tata Healing que eu comecei a abrir esse canal. E foi muito legal. E depois, então, abriu-se o seu terceiro olho e depois então abriu o meu chakra laringe que eu estou aqui falando com vocês, porque se não tivesse aberto, eu não estaria aqui. Eu fiz muitos processos de cura, de liberação do meu chakra card... do meu chakra laranja. Porque muitos de nós, se não a maioria ou a totalidade, passamos por questões de fala. Uhum. Seja porque, né, em alguma outra vida, a gente falou de demais, ideal, a gente teve. Uma não é? A gente já foi decapitado, a gente já foi enforcado, a gente já foi queimado, a gente já foi abusado, a gente já foi é, tolido. Então, assim, o nosso chácara laríngeo. É um chakra que teve muita. Foi muito vedado. Ah, foi. Né? A gente calava para ter que sobreviver. E eu fiz muito trabalho nessa área para poder estar aqui hoje falando com vocês. E já ouvi isso de muitos canalizadores também. Né? Essa necessidade, não sei se vocês dois, eu mas. Eu nasci matraca já. Eu já nasci matraca já. <risos> Não, Kiara, você nasceu não, matraca? Não, não nasci ah. matraca. Eu, muito pelo contrário, assim, foi bem complicado. Uh, tive muitas questões, até coisas estranhas, assim, bem jovem. Fui no médico, senti uma bola na minha garganta, uh, mas era como uma bolita e era invisível e não tinha nada. Então era difícil engolir, era difícil. Às vezes, trancava a fala e nunca, não tinha causa, né? E aí, depois, muitas questões de garganta, tudo mais, né? Inflamações na garganta, bastante. E depois que eu comecei a canalizar, uh, na verdade, a gente co começa a canalizar antes do que tem consciência que tá canalizando, né? Teve ali alguns processos de dor de garganta cansativos, assim, né? Tanto que... De um jeito ou de outro a gente acaba comprando aquelas sprayzinho de alívio, né? Então eu tô sempre com uma tiracolo, sabe? E tudo bem, sabe? Eu sei que, na verdade, ontem até alguém me perguntou e eu falei, até vou falar. Uh, na verdade, ali a gente tá abrindo o nosso canal vocal para seres de 5D e acima, né? Então, eles vão refinando, existe uma conexão profunda. Então, na verdade, isso pode precisar de ajustes, na, até no corpo físico, porque, claro, é, é um processo espiritual, mas a voz que sai, ela é de um sentido da 3D, né? É a voz que isso. fala cinco sentidos, né? Audição, tarará, tarará, tarará, visão. Então, assim, realmente eles têm feito muitos ajustes e tá tudo bem e acho maravilhoso, mas sim, muitas questões com fala, muitas questões de dificuldade de falar. Uh, na verdade, não era nem dificuldade de falar, era mais, assim, medo de, de ser cortada, sabe? E... Tudo bem, eu não sabia porque que tinha esse medo, mas hoje eu já sei, a gente tem isso nos nossos registros, né? É claro que todos nós que trabalhamos como curadores temos, como a Beth falou, muitos processos em vidas passadas em que né, fomos assassinados porque vimos alguma coisa do futuro ou porque falamos alguma coisa que curou alguém ou porque curamos alguém também, fomos assassinados porque curamos alguém, principalmente porque curamos alguém. Aí sim fomos assassinados. Uhum. Então, é claro, a gente carrega isso, mas não estamos mais carregando tanto assim. Já escolhemos largar essas coisas, já escolhemos ser feliz. Não só nós três aqui, mas não só os canais que falam aqui, mas aqueles que ouvem, aqueles que estão aqui e que não estariam numa transmissão ao vivo como esta se não estivessem conectados também aos seus registros, ao seu passado, e seja lá como for, e também não tenham sido curadores em várias vidas, então está tudo bem. Vocês ficam mais tranquilos se souberem, por isso falamos. Vocês já estão deixando para trás estas cargas, porque elas já não têm tanto espaço. O karma já está... era ficou sem som para todo mundo ficou mudo uhum. ficou é interessante acontece como acontece com as, as as interrupções né, na, nas, nas transmissões né, já me aconteceu é. muito já de cair live, já de várias coisas sim a Marise também caiu. Acho que foi com você, não foi? Uhum. Ou, ou foi com a Kiara? Já não me lembro que ela caiu. Outro dia eu com a, com a Marise também, também caindo. Uhum. Comigo e eu, também. Eu tá acho. tudo bem. Será que ela tá ouvindo? Acho que ela não tá ouvindo. Acho que não. não. <risos> Alguém perguntou aqui. Algum exercício para trabalhar os chakras? Muitos, meu amor, muitos. Uau! Nossa, tem <risos> Aqui a gente teria que fazer uma live só sobre chakras. Só sobre chakras. É muita coisa para ser trabalhada, para ser trazida. Não dá para dizer uma, uma frase, nem num minuto. Não dá nem para abrir o assunto, porque... É Quais isso. É? Eu, eu vou pedir a vocês que vocês se conectem com a energia que está sendo transmitida nessa, uhum. nessa canalização da Kiara. Kiara Flor, você está sem som. Já não ouvi. Vamos sentir. Então, amados, vamos nos conectar com essa energia, vamos receber dessa frequência, mesmo que a gente não receba cognitivamente o que está sendo dito. Amada, você está sem som sem som total. Você está com algum problema técnico aí? Caiu. Que era, saiu. <risos> então, está tudo bem. Eu acho que a, a gente já está uma hora e meia, Missão quase possível. uma hora e meia, conversando. Eu espero que tenha sido de grande esclarecimento para vocês que estavam aqui, para vocês todos que se colocaram, que fizeram suas perguntas, que confiam né, nas nossas respostas. Vocês são livres para concordar, para aceitar ou não aquilo que a gente diz, o que a gente diz não é verdade absoluta, né? é o que nós percebemos, não é o que a gente já conhece, não é, Matheus? Uhum. E é isso. Eu quero agradecer profundamente a presença dos nossos amados arturianos, do Comando Estelar Galáctico, de Sananda, de Saint Germain, e de todos aqueles que fizeram parte desse processo lindo. Gratidão a vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Na próxima sexta-feira a gente tem outro live. Eu acho que na outra sexta-feira é Kiara e Marise. Uhum. Então, estão todos convidados. Esse, essa gravação vai lá para o YouTube do Teu das Estrelas, porque eu acho que lá fica tudo muito mais organizado para a gente acessar, uhum. né? É uma forma da gente colocar as coisas... Do, é, que as pessoas possam acessar com mais facilidade. Aqui no Instagram tem muita, depois... muita publicação, né? Oi. Então, vai estar aqui e vai estar lá, uhum. para quem quiser. Amada, fale aí para o que eu Está tudo bem. Eu... Caiu, né? Uh, é que deu um probleminha aqui na, na internet mesmo, tá? Mas eu espero que tenha dado para ouvir a maior parte da mensagem. Já estava no final, quando o meu suporte técnico veio aqui e disse caiu, caiu. E aí, mas <risos> a mensagem foi dada por eles e a energia, com certeza, foi transmitida. reverberou Com a... certeza, meu amor. Por essa oportunidade. Gratidão imensa. Gratidão imensa a você e ao Matheus que estão Gratidão, sempre aqui disponíveis para a gente fazer esses, esses bate-papos, essas trocas maravilhosas.